Uma das características do caso Zadok desde a primeira edição, em 2008, tem sido uma diversidade de preletores, cada um contribuindo com o seu dom de graça né, específico é, é, que Deus tem lhe dado e isso sempre nos enriquece, não apenas com sonhos diferentes, a graça de Deus diferente agindo em cada ministério, mas também perspectivas que vão complementando e enriquecendo o nosso coração. Bom. Eu tenho a alegria de apresentar agora meu amigo Djalma Toledo, amigo de longa data, pastor né, da comunhão cristã Verdade e Vida em São Paulo e que tem de fato me abençoado e enriquecido ao longo dos anos, não apenas com a sua palavra, mas com seu testemunho, com seu estilo de vida e o seu ministério é marcado também, não apenas pelas realizações, pela ação de Deus, pela frutificação, mas carrega esse selo né, é, é, é, justificado pelo tempo, de uma vida de bom testemunho. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser abençoado. Eu quero convidar agora meu amigo, Tijão Matoledo. Prazer tê-lo aqui, uma alegria recebê-lo. Você está em casa como sempre, deixa Deus te usar. Amém. Amém. Que alegria poder estar mais uma vez participando, agora de uma maneira tão especial, no caso do Zadoc, nesse evento gravado. É... E tem algo do meu coração: Eu estava conversando com o pastor Luciano a respeito da mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar. É uma mensagem é, muito atualizada em relação a tudo que nós estamos vivendo, mas também bastante reflexiva. Em relação a algumas circunstâncias pelas quais nós já passamos, alguns de nós já passamos e outros seguramente poderíamos passar. O tema da mensagem que nós vamos conversar hoje é intitulado Adorando ao Senhor numa Terra Estranha. Adorando ao Senhor em uma Terra Estranha. Eu quero ler o Salmo de número 137. Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. pois lá aquele que nos levaram cativo nos pediam uma canção e os que nos destruíram. Que nos alegra, e nos instruíram que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos uma canção ao Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita. Se não lhe me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não proferir Jerusalém, é a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria, descobria, até os seus alicerces, ai, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aqueles que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles em pedra. Pai, muito obrigado por esta palavra. Queremos pedir ao teu Espírito que nos ajude nesse tempo a entender as verdades contidas nas Escrituras e aplicá-las para a nossa vida em nome de Jesus. É um salmo curioso, um salmo interessante, mas... Deus colocou no meu coração trabalhar esse salmo, porque o tempo em que nós vivemos é um tempo onde eu vejo muito questionamento a respeito da ausência de estar em um lugar de adoração. Vivemos num tempo, esse tempo atual, um tempo de isolamento social, e durante esse tempo de isolamento social, muitas pessoas têm se queixado, e muitas pessoas têm sentido que elas não estão e nem tem condições de adorar a Deus porque não estão em um local físico. E esta era a grande realidade do povo que vivia nesta época. Os israelitas tinham sido levados cativos da Babilônia, mas a essência deles, eles eram verdadeiros adoradores. Eles amavam compor salmos, adorarem a Deus com eles. Porém, nesse lugar, nesse ambiente distante, do templo distante de Jerusalém, eles não se sentiam à vontade para fazê-lo. Naquele lugar de cativeiro, quando alguém lhe pedia para conduzir uma adoração, ele dizia assim, não, não, não, eu não posso fazer. Fica claro nesse texto que, para esses adoradores, para esses compunham canções que tinham recebido um dom de Deus, a adoração estava ligada a um lugar físico e esse lugar físico contribuía para o processo de adoração. Eu sei que você deve estar entendendo aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Durante esse tempo de isolamento social, muitas pessoas têm perdido essa essência da adoração. Porque o verdadeiro adorador, independe do lugar onde ele está, a adoração vai fluir. E nós vamos ver claramente nesse texto que eles se negavam a fazer isso. Você vai ver claramente que as pessoas dizem assim, por gentileza, nos alegrem. E não pediu qualquer canção. Cantem as canções que vocês cantavam em Sião. Adorem ao Deus que vocês adoravam aqui. Você percebe que na verdade o que existia aqui era um clamor daqueles que pediam. Diz assim, nos, nos, nos faça lembrar daquilo que vocês compuseram, as músicas, as adorações de vocês, de que maneira vocês podem nos abençoar através daquilo que Deus deu para vocês. Eu olho uma, uma, uma solicitação muito, muito lista, como alguém que está dizendo assim, nós queremos ouvir de vocês algo do qual vocês podem honrar ao Deus a quem vocês servem. Você vai perceber que esse povo aqui se negava a fazer isso. E eles tinham uma série de razões aqui, é, apresentadas no próprio Salmo. Eu fiquei pensando nesse tempo, quando tantas pessoas estão vivendo um tempo onde o fato de não estar num lugar físico, nessa zona de conforto, não estar dentro de um templo e quatro paredes, essas pessoas perderam a essência da adoração, perderam a razão pela qual nós devemos adorar ao Senhor. Me assemelha muito o momento em que aqueles homens viveram embora estivessem vivendo num cativeiro. Mas o que eu vejo aqui é que eles estavam distantes do lugar de conforto, da zona de conforto de adoração. Isso produzia neles uma indisposição de prestar adoração ao Senhor, como se a adoração estivesse ligada somente a um lugar físico. E eu me faço uma pergunta. Quais as razões... Por que aquele povo não queria adorar e de que maneira nós podemos aplicá-la a esse tempo na nossa vida? Primeira razão, eles acreditavam que só podiam adorar a Deus num templo em Jerusalém. Eles acreditavam que a adoração ela só podia se expressar através daquele lugar físico, daquela cidade, daquele ambiente de adoração. O fato de sair daquele lugar, eles não se sentiam à vontade. Há um outro salmo que diz que quando eles lembravam de Jerusalém, eles choravam com saudade de Jerusalém. Eles olhavam para lá e diziam assim, não, Deus não está conosco porque nós não estamos na nossa zona de conforto. Nós não estamos nesse lugar de adoração. Para mim fica muito claro que o condicionamento desses homens, dessas pessoas que aqui estavam, é que a partir do instante... Em que eu não me sinto no meu ambiente natural, eu não consigo adorar. Por não estar no Templo de Jerusalém, eles deixavam de ver uma grande verdade. A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar. Sendo assim. Deus não depende de um lugar físico para que ele pudesse agir. Deus não depende de estar presente. Esse lugar aqui eu abençoo, deste lugar aqui eu não abençoo. neste lugar aqui eu falo com meus filhos, nesse outro lugar eu falo. Se meus filhos estiverem aqui, neste lugar eu abençoo. Mas se eles não estiverem aqui, eu não abençoo. Deus é um Deus, onde o seu poder, a sua unipotência, também está ligado à sua unipresença. Nós vamos ver que esse povo aqui, eles estavam deixando, ignorando algumas verdades que a própria palavra, a própria história da nação nos explicava. Esse povo não estava se reportando, se lembrando que o mesmo Deus a quem eles não entendiam que merecia adoração, porque não estavam em Jerusalém, não estavam naquele lugar. Esse mesmo Deus, ele esteve com Daniel na mesma Babilônia enquanto ele estava no jogado da cova dos leões. Esse Deus esteve presente dentro da fornalha, onde aqueles três hebreus que moravam na Babilônia, Deus estava presente, não porque estava em Jerusalém, mas estava presente, porque onde estivesse um filho dele, ele era o Emmanuel, o Deus presente. Esse mesmo Deus já tinha mostrado através da história que não era só o ambiente físico, o lugar apropriado para ele agir. Você vai ver o povo quando caminhava pelo deserto, quando Deus o tirou do Egito. Você vai perceber que ali naquele lugar, Deus estava presente. Deus guiou o povo durante o deserto. Deus supriu as suas necessidades. Uma das marcas que me faz chamar a atenção a respeito desse assunto do deserto é o entendimento de Daniel, de um Deus unipresente. O entendimento de Moisés, de um Deus onipresente, O entendimento dos três hebreus, de um Deus onipresente. Moisés chega ao ponto de rejeitar uma proposta de Deus. Quando Deus diz, Moisés, eu vou cumprir o que eu disse. Eu vou te levar ao lugar onde eu disse que ia levar, mas eu não vou estar lá com você. Aí Moisés diz, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Mas eu estava dizendo assim, o importante não é o lugar, o importante é que o Senhor está conosco, seja no deserto, seja na Babilônia, ou seja em Jerusalém. Eu tenho algo para dizer no meu coração, para você, para mim. Sabe, Deus está com você nessa hora. Deus está com você nessa realidade, nesse momento da sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você está afastado da comunhão, você está afastado do templo, Seja por uma enfermidade, seja por uma pandemia, não importa o momento em que você vai ouvir esta mensagem. Se você apegá-la no contexto atual, você vai descobrir que nós vivemos um momento onde os tempos estão vazios. Mas o tempo vazio não significa ausência de Deus na vida, não significa ausência do poder de Deus na nossa vida. Deus age, independente do lugar físico. Pastor, eu quero fazer um, uma, pequena, uma pequena observação. Então, eu não preciso da igreja, sim, queridos. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo número 10, versículo 25, uma orientação clara que nós não devemos nos afastar da congregação. E recentemente, conversando com um pastor amigo, eu estava dizendo que nós vamos descobrir agora um outro lado desta verdade, onde pessoas começaram a se acostumar a ficar em casa, acostumaram-se a viver de, de, de cultos virtuais. E daqui a pouquinho isso vai passar. Daqui a pouquinho isso vai passar, e a hora que passar, sabe, nós vamos abrir a igreja para esse tempo de comunhão. E aí nós vamos precisar trabalhar esta verdade de Hebreus capítulo 10, 25, onde diz assim, não deixando a nossa, não deixando a nossa congregação, como é de costume alguns, antes estamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia. A Bíblia dizendo que quanto mais próximo, vai se aproximando dos fins do tempo. Mais nós precisamos estar juntos, mais a nossa unidade precisa ser prevalecida. Mas a primeira coisa que eu vejo com esse povo é que eles não queriam adorar a Deus porque eles não estavam dentro da sua zona de conforto. Dentro daquele lugar que eles estabeleceram. Eu adoro a Deus se estiver aqui, se for aqui e dessa maneira. Eles criaram um quadrado e a adoração a Deus estava condicionada a estar nesse lugar a usar desta forma. E o que Deus está tentando nos ensinar é que Deus vai muito mais além disso. O mesmo Deus que andou, trabalhou e fez com que Daniel fosse livre ainda na Babilônia. O mesmo Deus que levou os três hebreus. É o mesmo Deus desses que se negaram a adorar porque eles não entendiam que Deus podia agir na Babilônia. Deus pode agir na sua vida onde você está. Ainda que distante da congregação. Porque Deus é Emmanuel. A segunda verdade pela qual eu vejo que justifica, talvez, a razão pela qual eles não queriam cultuar, é que eles não sabiam lidar com o um período de provação. Você vai vendo no versículo número 1, quando a Bíblia fala a respeito das dificuldades que eles tinham. Eles olhavam e eles não conseguiam valorizar o que eles tinham. No próprio texto você vai perceber que a Bíblia diz que eles estavam junto aos rios da Babilônia. Existia um lugar que eram, onde tinham os salgueiros, as grandes árvores que causavam sombra. Eles tinham água, sombra e água fresca. Mas mesmo diante dessa bênção de Deus, eles não conseguiam reconhecer que Deus estava com eles nesse lugar. De isolamento. Veja bem, a Bíblia diz que eles, assim, junto aos rios da Babilônia, eles não estavam no deserto, apesar de estar no exílio, eles estavam no lugar onde dois rios se cruzavam, o Eufrates e o Tigre. E a Bíblia fala que esse lugar era um lugar extremamente fértil, era um lugar cheio de verde e com muita fartura. As águas da Babilônia produziam grande fartura. O que ele está dizendo é que, apesar do povo estar vivendo num lugar cheio de fartura, uma provisão de Deus, eles não conseguiam enxergar Deus porque eles não viam Deus naquele lugar. Para Deus, para eles, Deus só estaria no lugar onde eles queriam e no lugar onde ele estava. Uma das coisas que Deus tem me ensinado. É aprender a ver a Deus em toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz que Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Se passares pelas águas, se passares pelo fogo, se passares pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz que Deus está conosco em todos os lugares onde nós estivermos. Se Deus se compromete a estar conosco em lugares de bênção, em lugares de fartura, se Deus compromete estar conosco nos lugares de deserto, no meio do fogo, no meio do rio, no meio do vale da sombra da morte, nós não precisamos temer a adoração a Deus. Eles não conseguiam enxergar que aonde eles estavam era um lugar de fartura, apesar de não terem e não poderem estar na sua terra. Eles falam que eles penduravam os seus instrumentos junto os, junto aos salgueiros, os salgueiros eram as árvores frondosas, grandes, que geravam uma ambiência única. No meio daquele lugar úmido, os salgueiros faziam sombras. O que eu quero dizer, queridos, é que eles estavam num lugar onde havia bastante água, bastante fartura, bastante sombra mas eles não conseguiam ver que tudo isso era uma coisa que Deus usava para abençoá-los, porque o coração deles estava pegado simplesmente ao fato, que nós não estamos em Jerusalém. Nesse tempo, Deus tem me levado a refletir a respeito de algo, como enxergar Deus, e como enxergar a provisão de Deus, ainda que as coisas estejam totalmente fora daquilo que eu planejei fora daquilo que eu sinto como de Deus. Aprender a ver Deus em todos os momentos e nas pequenas coisas. É olhar Deus por aquilo que eu tenho e não me entristecer por aquilo que eu não tenho. Esse é o tipo de gente que só consegue adorar a Deus. Pessoas que só adoram a Deus quando tem benefícios. Elas não conseguem ver Deus agindo no meio da provação. Gosto muito de um texto, de Deuteronômio, capítulo 8, onde a Bíblia vai dizer que Deus conduziu, não foi, eu, não, não foi o diabo, não foi o homem, Deus conduziu o povo para o deserto. E a razão pela qual Deus levou o povo para lá, a razão pela qual Deus permitiu que o povo fosse para aquele lugar deserto, é para provar e para ver o que está no seu coração. Eu creio que tempos de isolamento, tempos onde nós estamos privados de pessoas e de lugares, também são, são tempos onde nós seremos provados. Seremos provados se nós tememos a Deus ou não. Se nós adoramos a Deus por aquilo que temos ou adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Adoramos pela realidade que Ele coloca. Mas em terceiro lugar, para mim aquele povo, ele não conseguia... Adorar a Deus, tinha dificuldade de adorar a Deus, porque eles não sabiam fazer uso em tempo de privação daquilo que Deus deu para eles. Eu vejo três coisas pelo qual aquele povo foi reprovado no dom que Deus deu. Eles não souberam usar os seus dias. Passava-se um dia, passava dois, passava três. E tudo que eles faziam era reclamar daquilo que não tinham, do lugar onde eles queriam estar, não estar. Então, eles conseguiram passar um tempo, e esse tempo foi improdutivo. Mas, aliás, no Salmo de número 90, ele faz um apelo, ele faz uma oração e diz Senhor, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Uma das coisas para mim, nesse tempo muito preciosa, é o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. Qual tipo de utilização que nós fazemos com o tempo? Durante muito tempo, nós ouvimos pessoas dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E agora, as pessoas estão com o tempo sobrando. E a minha pergunta é, o que está fazendo com o tempo que Deus deu? Uma das características desse povo, eles não adoravam a Deus porque eles não sabiam aproveitar esse tempo de isolamento. Mas também, eles não sabiam, eles usaram mal esse tempo da privação porque usaram mal a boca durante esse tempo. Você vai perceber que no versículo 7, havia rancor no coração dele quando eles falam de Edomita. No versículo 8, sabe, eles falam sobre vingança com relação aos babilônicos. No versículo 9, eles desejavam a maldição para a família dos babilônicos. Ou seja, esse tempo, em vez deles de usarem a boca para adorar, eles usaram a boca para reclamar. Meu Jesus amado, eu vou repetir. Durante esse tempo tão precioso, em vez de usar a boca para adorar, eles se negaram a adorar, porque preferiram usar a boca para reclamar. Eu tenho descoberto algo, o adorador não pode ser o um reclamador. Não tem como alguém que tem um coração de adorador se dar a um tempo de queixas e reclamações. Esse povo, durante aquele tempo de isolamento, durante a privação, eles fizeram um mau uso da sua boca. Em vez de falar da grandeza de Deus, falavam do rancor dos edomitas. Em vez de falar do perdão e do amor de Deus, falavam sobre vingança aos babilônicos. Em vez de falar sobre a bênção, sobre a família. Eles preferiam amaldiçoar as famílias. Mas eles também não souberam fazer uso do dom que Deus deu. Não souberam fazer uso do tempo que eles tinham. Não souberam fazer uso da boca durante esse tempo. Mas não souberam fazer uso do dom. Ao invés de compor um cântico de vitória, eles preferiram compor um cântico de vingança. Mas a segunda parte da mensagem desta, desta ocasião, eu queria fazer uma reflexão. Se por um lado o Salmo 137, ele vai falar a respeito de um povo que ao ficar isolado, ao ficar distanciado, ao ficar longe do seu ambiente, do lugar de congregação. Eles não souberam fazer uso, bom uso do seu tempo, do seu dom e da sua boca. Não souberam fazer uso daquilo que Deus deu para eles, que é a capacidade de adorar. Eu quero, nessa segunda parte da nossa mensagem, refletir sobre o que fazer nesse tempo compulsório. O que é que nós podemos fazer em tempo de isolamento, em tempo em que nós estamos vivendo. E, por gentileza, eu quero... Seguramente, alguns vão ver esta mensagem depois desse tempo de pandemia. E eu quero que você vá além do momento, porque existem momentos na nossa vida em que Deus nos isola, por alguma maneira. Eu me recordo que, em 2011, eu fui fazer uns exames e acabei descobrindo que tinha que fazer uma cirurgia. E naquele período da cirurgia, isso agravou. E, de repente, sem que eu pudesse pensar, eu estava numa UTI. E aí eu passei 15 dias dentro da UTI. Eu fiquei 15 dias internado numa UTI. Consciente. Mas como havia um, uma, um comprometimento renal muito forte, precisava de cuidados, então me deixaram dentro do modelo por 15 dias. E eu me recordo que esses 15 dias, em quase total isolamento, Deus falou muito comigo. E Uma das coisas que Deus falou comigo é o que você faz em tempo de isolamento vai determinar o que você vai viver quando sair dele. A maneira como você se comportar nesse tempo em que você está isolado vai determinar o que você vai viver depois que sair depois que ele terminar. E ali em 2011 foi muito forte, porque eu não, estava, eu não estava isolado, porque fui levado cativo, mas eu estava compulsoriamente, eu não podia sair daquele lugar. E porque eu não podia sair daquele lugar, talvez seja essa a sua situação, ou presente ou futura e que essa mensagem fique guardada para um momento oportuno se for assim necessário em momentos onde você estiver compulsoriamente isolado aprenda a fazer bom uso desse tempo para que você possa viver coisas boas ao sair deles eu quero pegar alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram colocadas em verdadeiros isolamentos Isolamento de família, isolamento de ministério, isolamento é, social, isolamento ministerial. E o que é que esses homens nos ensinam? E o que é que nós podemos aprender com esses homens? Para que nós possamos viver o êxito que eles viveram. Eu quero começar pela vida de José. Você conhece a história de José? José, ele é colocado num poço onde ele é isolado dos seus irmãos, em primeiro lugar. Levado para o Egito, onde ele é isolado do seu pai e da sua família. No Egito, ele é levado para o calabouço, onde ele fica isolado do seu trabalho. E mesmo diante desse período de isolamento, onde não, não quero entrar no mérito do porquê ele estava lá, ele esteve nesse período de isolamento. Existem algumas lições que José nos ensina. Primeira lição, ele não deixou o pânico tomar conta da sua mente, nem do seu coração. Vou repetir, José não deixou o pânico tomar conta da sua mente e nem do seu coração. Deixa eu colocar algo para vocês, muito do que nós vivemos nesse tempo, é fruto do que nós cultivamos na nossa mente. É fruto do quanto nós damos à nossa mente, Sabe, esse ambiente fértil, sedutor e muitas vezes maligno. Você consegue imaginar José lançado no fundo de um poço e ali dentro ele apavorado, deixando o terror tomar conta dele. Depois numa cidade fora, distante no Egito, uma das coisas que eu vejo na vida de José, que para mim é um grande ensinamento, é que ele soube lidar com as suas emoções. Deixa eu dizer algo para você, meu querido ouvinte, em tempos de isolamento, em tempos onde nós estamos distantes, em tempos de lugares que nos tiram da zona de conforto, cuidado com a sua mente, cuidado com o que você está deixando a sua mente produzir. Se por um lado José cuidou da sua mente, a Bíblia fala que também José soube fazer bom uso do que estava ao seu alcance. José não ficou sofrendo por aquilo que ele não tinha. Mas ele aproveitou o que ele tinha para ser feliz com o que ele tinha. Eu tenho descoberto algo. Que ser feliz é ter o que você tem. Boa parte da infelicidade, da falta de alegria, é porque muitas pessoas só desejam o que elas não possuem e não desfrutam do que elas têm. Quando você nunca está satisfeito com o que você tem, porque você está de olho no que você não tem, você consegue ser infeliz. E você consegue fazer da sua vida um tempo terrível de vivê-la. Gosto de pensar que José, ele fez o que estava ao seu alcance. Quando estava na casa de Potifar, ele deram uma oportunidade, ele fez o que estava ao seu alcance. Quando ele foi jogado no calabouço, ele deram uma oportunidade, ele fez o que estava no seu alcance. Quando ele chegou diante de Faraó, ele fez o que estava ao seu alcance. Deixa eu lhe dar uma recomendação. Sabe, aprenda a se satisfazer com aquilo que está ao seu alcance, sem perder a perspectiva do que você deseja mas sendo grata a Deus e aproveitando bem o que está à sua disposição para reverter algo. Tem uma frase que eu gosto muito, que Deus me deu uns anos atrás. Eu não sofro por aquilo que eu não posso mudar. Eu não sofro por aquilo que eu não posso mudar. Mas eu me alegro por aquilo que Deus me permite usar para viver feliz aonde eu estou, da forma como eu estou. José aprendeu a fazer um bom uso daquilo que estava ao seu alcance. Ele foi resiliente. Uma das coisas características fortes da vida de José é que o tempo, o tempo em que ele ficou privado não comprometeu o seu coração. Ele foi resiliente. Ah, eu sei, pastor, a Bíblia diz que o, sabe, a herança, a promessa a bênção de Deus, quando retardada, ela adoece o coração. É verdade, se você assim o permitir. A Bíblia diz que José não permitiu que seu coração fosse adoecido. Apesar do longo tempo, do dia que saiu da casa do pai, até o dia que ele pôde retornar com a sua família, José não permitiu que o longo tempo comprometesse a sua vida e as suas emoções. José foi mantido pelo que tinha recebido como promessa de Deus. Eu tenho certeza que o que mantinha José é que ele olhava em volta e parecia que nada estava dando certo, mas ele tinha uma palavra. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. E o que mantinha José era a palavra e a promessa que Deus tinha. Eu tenho uma palavra para você que é a palavra que Deus deu para mim. Não importa quanto tempo leva para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, uma coisa eu posso te garantir, eu tenho uma palavra. E essa palavra me sustenta, mesmo em tempo de privação, mesmo em tempo de provação. Eu quero trazer um outro personagem que também me ajuda muito a pensar a respeito disso. É Jacó. Você conhece a história de Jacó? Quando Jacó foi obrigado a sair da casa do seu pai, orientado pela sua mãe, ameaçado de morte pelo seu irmão, a Bíblia diz que Jacó saiu para um lugar que ele não fazia a melhor ideia e foi isolado da sua zona de conforto, foi isolado da sua família. Mas uma das características que marca para mim esse tempo de isolamento até que ele pudesse voltar ao seio da sua família é que ele aproveitou esse tempo de isolamento para buscar uma experiência nova com Deus. Oh, glória a Deus, preste atenção, ouça. Sabe, Jacó, ele aproveitou o tempo de isolamento para ter uma nova experiência com Deus. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Tempos onde nós estamos em isolamento é uma grande oportunidade para ter uma experiência com Deus. Você vai perceber que Jacó está andando, você vai ver isso ali no Gênesis, e ele para, põe a sua cabeça sobre uma pedra, e ali sozinho, distante de tudo, ele tem uma experiência com Deus. A minha oração é que nesse tempo, você aproveite para ter uma experiência com Deus, e não fazer como os hebreus que se negaram a ter experiência com Deus e sequer adorá-lo, porque não acreditavam que Deus podia falar em lugares desertos. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você aí onde você está, na circunstância que você está vivendo. Seja num leite de hospital sozinho, numa UTI como eu fiquei 15 dias, seja dentro de um lugar, quem sabe até uma prisão. Eu quero dizer para você, aproveite esse tempo. Onde só está você e Deus para ter uma experiência com Ele? Olha que oportunidade fantástica. Mas Jacó também, ele não só aproveitou o isolamento para ter uma experiência com Deus, mas ele aproveitou esse tempo para ser generoso em meio a momentos de escassez. Você sabe da história onde Jacó se encontra. E ele tem experiência com Deus. E a Bíblia diz que Jacó saiu. E ao sair daquela experiência, ele construiu um altar. E a Bíblia diz que ele pegou o azeite que ele tinha levado. E ele despejou o azeite em cima daquele altar. O que, que Jacó estava falando? Jacó estava selando uma experiência. Mais à frente, quando Jacó volta... Ele passa por esse mesmo lugar, ele fala para suas esposas, quando eu saí deste lugar, eu só havia levado um cajado. A única coisa que eu tinha era um cajado. Deixa eu dizer para você que eu entendo. Quando ele saiu da casa do seu pai, ele saiu com um vidrinho de azeite e ele saiu com uma vara, um cajado. Quando ele teve a experiência com Deus, ali no deserto de Arã, ele pegou... Aquele azeite, e ele despejou aquele azeite, selando aquela experiência. Você sabe muito bem que naquele tempo onde não se tinha moedas, azeite era poupança, azeite era moeda de compra. Lembra daquela ocasião em que aquela mulher despejou aquele perfume? Sabe, aquilo ali era, era uma moeda de troca. Lembra daquela viúva de Eliseu, que o azeite foi multiplicado, ele falou assim, agora vende esse azeite e vive. O azeite, na minha opinião particular, foi aquilo que Jacó levou da casa do seu pai e da sua mãe, como uma poupança para começar a sua vida. Ele saiu... Falei assim, isso aqui é minha, aqui, aqui é minha poupança, isso aqui é o dinheiro com que eu vou recomeçar a minha vida. E aqui é o meu cajado que vai me guiar. Quando ele teve uma experiência com Deus, ele decidiu ser generoso, ele pegou aquele azeite. E ele despejou aquele azeite. Meu Deus, ele não tinha nenhuma certeza do que aconteceria com ele. Daquele dia em diante. E a garantia dele, natural, estava naquilo que representava o dinheiro para recomeçar. Mas ele preferiu depositar aquilo em cima do altar, selando aquela experiência. Só faz isso quem acredita que Deus vai cuidar dele. Aquela experiência com Deus produziu na vida de Jacó uma legalidade de ser provido. Muitas vezes, em tempos de dificuldade, em tempos de isolamento, em tempos de pandemia, e nesse tempo nós estamos vivendo muito isso, as pessoas estão segurando dinheiro. Estão segurando dinheiro. Porque a sua segurança está no dinheiro. Vamos aprender com Jacó? Algumas vezes é melhor você pegar e colocá-lo no altar do que muitas vezes você sair. Porque a gente não seja responsável. Não é isso que eu estou colocando. Mas são selos da experiência com Deus. Jacó, ele não só marcou a sua vida por uma experiência durante o isolamento, ele não só mostrou generosidade, mas ele também ajudou as pessoas. A Bíblia diz que ele passa, e ele vê Raquel, e quando ele vê Raquel, ele ajuda a tirar água. Eu tenho uma coisa para mim, quando você ajuda alguém, alguém ajuda você. É uma legalidade. Quando você se propõe a fazer por alguém, Deus levanta pessoas para poder fazer por você. E, finalmente, uma das coisas que me marca na vida de Jacó é que ele buscou alternativa de trabalho para sobreviver. A Bíblia diz que ele não desistiu, ele trabalhou para se manter. Ele chega na casa de Labão e ele trabalhou, ele se reinventou. A Bíblia diz que ele era habilidoso com a cozinha, agora ele tem que ser habilidoso com o gado. Sabe, ele não desistiu de trabalhar, porque essa era a parte que lhe cabia. E mesmo o seu patrão trocando o seu salário inúmeras vezes, ele continuou firme. Sabe, tem tantos outros exemplos que eu poderia dar. Mas eu quero... Finalizar com dois exemplos. O primeiro exemplo é a vida de Daniel. Você conhece a vida de Daniel? E aqui tem algumas verdades sobre, sabe, o que Daniel fez num tempo de isolamento que levou ele a viver algo precioso depois. Daniel aproveitou o palco que os seus inimigos armaram para oprimir. E fez desse palco. Um palco de honra. Quando os inimigos perseguiram ele, mentindo, lançaram ele numa cova, a fim de oprimi-lo. A Bíblia diz que Daniel, em vez de se entristecer, murmurar, ele aproveitou esse lugar para deixar Deus ser Deus. Ele foi íntegro. Ele sabia que Deus ia agir através da sua integridade. E esse palco de seus opositores, que as circunstâncias tiveram para poder derrubá-lo, para poder derrotá-lo. Esse isolamento que podia ter matado ele se tornou um lugar de glória. Ao sair desse isolamento, ele sai mais fortalecido do que antes. Ele sai mais posicionado do que antes. E ele sai para um lugar de honra maior do que antes. Daniel, não deixou de ser um adorador. Ele queria adorar a Deus. E as pessoas não queriam que ele adorasse. Mas ele soube adorar a Deus, mesmo que sem palavras. Com a sua atitude e com a sua vida. Quero encerrar com mais um exemplo. Entre tantos exemplos, Neemias, Isaías, João na ilha de Pátio. Sabe, tantos e tantos exemplos nós podíamos usar aqui. Eu quero terminar esse nosso tempo de conversa sobre adorar Deus numa terra Estranha, trazendo o exemplo de Paulo e de Silas. Porque, na verdade, para mim, eles vão fazer exatamente aquilo que o povo devia ter feito, esse povo hebreu do Salmo 137, o que eles não fizeram, e por isso eles não viveram, Paulo e Silas fizeram. Você conhece a história, Paulo e Silas é lançado num cárcere eles são açoitados, são presos, algemados, no meio deste lugar de isolamento. A Bíblia diz que eles começaram a adorar ao Senhor. Olha que contradição com o Salmo 137. O Salmo 137, o povo diz assim, como é que nós adoraremos ao Senhor? Se o ambiente não é oportuno se o que nós estamos sendo provados e privados de coisas, e em vez de adorar, nós queremos amaldiçoar, nós temos rancor no coração, e aquele povo permaneceu no exílio no deserto. E Paulo Silas nos dá uma lição de que lugares e ambientes não determinam um verdadeiro adorador. Eles estão num ambiente totalmente adverso, totalmente isolado, açoitados e com muitas privações. Mas o que estava no coração deles era uma convicção de que nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nesse tempo que o Senhor nos ensine, nos ajude, a viver esse tempo com muita graça de Deus, com muito favor de Deus. E que nós possamos, pela força do Espírito Santo, vencermos por causa de uma convicção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que nem mesmo o seu Próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos daria juntamente com Cristo todas as coisas que precisamos? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará a Acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora presta atenção no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou repetir. Quem... Agora deixa eu colocar E o E o quê? Nos separará, acrescento eu, o amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o isolamento, não! Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como velha para o matador, mas em todas as coisas. Todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o povo ir, nem altura, nem profundidade. Nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o isolamento. Poderá nos separar desse grande amor. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa ter eco no seu coração. Que nós possamos aprender que muitas vezes tempo de provação, privação e isolamento é tempo de agirmos corretamente para sairmos dele e colhermos o fruto do que nós vivemos durante o isolamento. Muito obrigado. Deus abençoe.